Bom, continuando a gravação, nós estamos agora no bairro 36, onde foi um lugar muito importante no passado, porque aqui nós tínhamos uma venda que servia praticamente é, as fazendas. Naquele tempo não, era, não eram fazendas, eram sítios que circundavam essa, esse bairro chamado 36. Ali onde eu estou focando é o caminho que vem de Carabai, onde eu e Madalena nascemos. Chegando aqui nesse local... Uma venda que eu vou dar agora Uma busca para vocês verem Ele tem um relógio de energia Ali era a venda do 36 Vindo aqui para a esquerda Nós saímos para uma estrada De terra que conduz a um bairro por nome 42 e Em seguida, se nós continuarmos nessa estrada Vamos sair uma pequena cidadezinha chamada Nova Pátria Aqui onde eu vou focar agora era a escolinha do bairro. Hoje mora um caseiro que toma conta daqui porque o pessoal daqui foi embora. Agora o que vai acontecer? Esse bairro aqui era é da família dos pinapses. Porque aqui, como toda região interiorana, a gente fala dos Idagawa, dos Kono, dos Kenga, dos Barbosa, dos Loyola. E nós temos aqui, tivemos a felicidade de encontrar aqui esse nosso querido amigo que a princípio não me conheceu porque eu fiquei mais bonito conforme foi passando os anos. Então ele quase não me conheceu. Esse é o Edson Pinaf. E um dos herdeiros, né? É um dos herdeiros. E com muita tristeza, né muita tristeza mesmo, ele deu a notícia que o papai dele veio a falecer. Quantos anos, Edson? Em 2013. Em 2013, há cinco anos atrás. E a sua mãe? O ano passado. Então agora eu vou pedir alguns dados aqui pra ele que ele com certeza pode me ajudar. Bom Edson eu vou pedir a gentileza que você então nos conduza agora nesse pequeno tempo que vamos estar juntos. Eu vi aquela capelinha lá gostaria que você nos falasse alguma coisa a respeito daquela capelinha. Podemos ir lá? Podemos. Então vamos lá. Então o Edson vai nos levar lá agora. Tá. Nós vamos acompanhá-lo. E ele estava falando para mim que aqui não mora mais ninguém a não ser um caseiro, não é isso, Edson? isso. Esse caseiro está aqui mais assim para dizer pertence à família Pinaf não mexa, isso. porque se esse sem terra que está ali para trás resolver dar uma chegadinha aqui, Exato. aí vai ter que mexer com a família Pinaf toda, né? <risos> uma, uma outra pergunta, Edson, da família Pinaf tá você, tá? Então aqui está meu irmão, né? Lorival, eu, Lorival... É, as minhas duas irmãs, né, Que são herdeiras também, que é a Zunira e a Isabel. E os outros familiares lá que moram lá embaixo, tem a Lúcia, tem o Roberto, o Carlos. Ah, o Roberto mora ali para é, frente, então? O Levi, é, Vocês eram encontros ou são encontros? O Adelino, o Rubens, né? Uhum. Vocês ali, são encontros, então? Você fala.. Irmãos. Meus irmãos são quatro quatro Lorival, Azumir e Isabel. Isso, depois vem os, os, os sobrinhos, né? Aí estão os primos, né? Aliás, os primos, então, vem os é, primos. Tem o, o Roberto, Rubens, Roberto, Rubens, Roberto Levi, Lino, Levi, a Lúcia, o Carlos, tem o Ulisses, né? Ulisses, o Nestor, o Pimba, né, que é o Nelson. Não sei se você lembra do Dito, do dito que faleceu também já. Também? Né? É. É, aí tem a Matilde, né? Mas, ah, é a Matilde. Mathilde, é. Tem a Iracema, né? Tem. E a Zezé? Ah, Zezé, a Zezé, Zezé. A Zezé, Zezé. É faz anos que não a vejo. Mora em Tarabai, né? Mas Faz tempo que eu não vejo. Tem a Zezé, tem a, a Sônia. A Sônia, ah, é. puxa vida, a Sônia. É. A família é grande, a família é muito grande. É. Bom, é, é, entre essas famílias tradicionais de Tarabai. Por exemplo, a família do seu Heitor, a minha própria família dos Barbosa. Eu acho que uma das.. assim em número de pessoas é a família é sua. Em número de pessoas. A família Pinata acho que deve ganhar praticamente de todas, né? É uma família. Talvez ela empate com a família do Heitor, né? É. Mais ou menos ali pela quantidade de pessoas, né? Do Heitor. Do seu Heitor. Ah, o seu Heitor está com 90 e poucos anos. Araújo. Araújo. Ah, você é, você é... É um dos... Pioneiro é um dos pioneiros da nossa cidade, Exato, né? É. Vamos falar um pouquinho agora então dessa capelinha? Vamos, vamos. Então nós vamos aqui agora diante dessa Foi capelinha. Uma homenagem, né, do meu pai minha mãe. Vamos ter aproximar mais aqui. Vamos lá então. Ele vai abrir porque o reflexo tá... tá. Bom, agora nós vamos entrar aqui com todo respeito. Porque é um local para a família sagrado. Então nós temos ali, ó. Puxa vida, a gente até fica com o coração triste de ver, mas tudo caso faz parte da vida. Né? O papai dele ali, aqui à esquerda a mãezinha dele. E essa capelinha então foi feita para que a família tenha um local para homenagear os queridos, né? Quando eu vim aqui, Edson, é, eu não me lembro. Há quantos anos tem essa capela? Eu vim aqui há três anos, eu não estou lembrado dela. Essa capela tem, foi feita em 2000... 2000 finalzinho de 2013 já. Ah, é, porque, é, porque eu lembro que eu vim aqui e essa capela não tinha, não existia. Bom, agora nós vamos sair da capelinha. E uma pergunta, você está mexendo com gado? Exato. Ah, mexe com gado. Que eu tô vendo ali, pessoal. E eles são muito caprichosos. Lembra ah, de algumas reportagens que eu faço de Minas Gerais? Olha o capricho que eles têm aqui também, ó. São muito caprichosos. Vocês podem ver que o, a localidade aqui não é abandonada, não, viu? Bem ajeitadinho. Vocês vão, vão perceber pelos moirões lá, ó. Todos eles bem ajeitadinhos lá. Tá vendo? Ou é uma coisa, eu falo. É, faz anos que eu fui embora para a Bahia, na verdade, né? Porque eu acabei... Você lembra que eu fui até para o seminário para tentar... Ou melhor, para ser padre, mas com o passar do tempo eu acabei desistindo e segui meu caminho. Mas eu lembro disso, desse, lugar, desse lugar aqui, quando nós gente trabalhar na roça. É. Aí, é, é, porque aqui vai para Sandovalina. Sandovalina. Isso. E nós gente trabalhar na roça e era ponto, era referência aqui. Naquele tempo você tinha quantos anos? Eu estou com 61. Estou com 50 agora. Então você não tinha nascido, filho de Deus. <risos> é, quando eu, era, eu vinha trabalhar na roça eu tinha os 1977. 7, 7, 8, 9, 67, 68, 69, eu, eu já andava por aqui trabalhando na roça. É, nós colhíamos o que? Amendoim, algodão, teve uma, um tempo que foi a batatinha, milho, feijão. né feijão. E vocês é, já passaram por todas essas... É, como é que eu posso chamar essas culturas? De milho, de, de, de, de amendoim e tudo Aí no fim finalizaram com gado? Com um gado Hoje a atividade principal é o gado É o gado planta ainda tá um pouco de lavoura, mas é, mais é milho, né? Milho para fazer ração para gado Quer dizer que a terra de você vai até lá embaixo no rio? Vai Então é bem grande, né? E aqui é uma propriedade de terra doado, né? e A gente tem outra propriedade ali Próximo, na Tarabai também. Ah, não, lá eu não sabia. Não sabia. A gente está na atividade aí, no ramo do leite, no ramo da pecuária, engorda. E... Mas, mas nesse caso está a família toda engajada ou só alguns? Não. Alguns, né? Só alguns. É porque é mesmo, o, o Adelino, por exemplo, ele entrou na política, ficou na política, né? É, eles têm a propriedade aqui, o Adelino é funcionário público, né? Ele, ele, ele engajou na, na, na vida pública também, foi Sim, vereador. Sim, foi. Né? Vários, mandatos, Vários mandatos, né? né? Eu também entrei na.. na também? Na... Essa eu já não sabia. Já fui vereador já. Esse que eu estou agora é o terceiro, é, é o quarto mandato já de vereador. Olha. O eu fui foi visto, perfeito, do Elias. Do Elias. Olha, gente, para mim está sendo uma novidade. <risos> é uma novidade. É. Bom, mas a, a família é trabalhadeira e a gente já conhece. Voltando aqui para a esquerda, nós temos um barracão do que ali é? Edson? É um barracão para guardar é, trator, implemento. Implemento. E aquela casa é a casa que vocês então. Fizeram para passar assim, no é, final foi. de semana. Mas se você recordar, aqui nesse local tinha uma casinha antiga. Não, não lembro. Tempo, ah, sim, sim inclusive você a frente era para lá. Foi, não sei não A aqui. frente era para lá, é verdade. Não, ela era bem aqui, uma casinha bem antiga. Olha, aqui. gente, ele me fez recordar agora, uma casinha de madeira. Madeira antiga. De madeira de antiga. antiga. Puxa ela vida! Aqui, ó, nesse local. Aí, aí logicamente, foi, fizeram uma outra lá. lá Melhorou um pouco a estrutura. É, porque daí já entrou outra, outra tecnologia, é, né? Melhorou a estrutura, desmanchou aquela, né? Desmanchou aquela. Mas aí depois, logo, né, com o passar do tempo, o pessoal foi mudando, né? Meus pais mudaram para a cidade. Foi. E... Quando eles mudaram para a cidade, eu, eu morava lá ainda. Morava em Tarabaia ainda. E, e quando eles mudaram para Tarabaia, foi o tempo que eles compraram do, do seu Zé do Rolo? Não, não, primeiro eles mudaram pro lado de lá da, da do, avenida, né? Do Walter Vera. Ah, tá. Na esquina, né? Na esquina. E depois negociaram lá com o seu José, aí que mudaram para lá? Aí, não, aí quem morou lá foi eu. Ah, foi você então? Eu ah, é, tá certo mesma... que o teu, o teu pai o teu pai ainda continuou no mesmo lugar. É, na época o meu pai, quando ele faleceu, não morava lá na esquina. De fato. Aí, e eu que moro lá, onde é a Zé do Entendi. É. Meu irmão Lorival mora em Cuiapó. Bom, então nós estamos aqui com muita honra. Para mim é muita honra. É, na propriedade dessa família querida, né? Que a gente foi criado, estudei com seu irmão e tive esse privilégio todo. E estamos aqui, esse é o bairro 36, como eu falei para vocês no caminho, que nós estávamos vindo para cá. E essas árvores aqui são centenárias, eu posso quase dizer centenárias, né? É, aquela, aquela árvore ali é um pé de castanha. Castanha, essa eu não sabia. Eu não sabia, é um pé de castanha, mas ela, ela produz? Produz castanha? Ela não produz porque é assim. O... Tem outra região. Ela já veio do Pará, né? Uhum. Essa, essa muda aí. E lá tem uma. uma... não sei se é. Se aí é genética ou o que, que é. Tem que ter dois pés, um perto do outro para ah, poder produzir. Poliniz. Ah, a polinização produz. É, ela, ela dá a flor e cai. Entendi então Ela não viu ela não, nunca deu Não vai é. Agora aqui ele de jaca Jaca todo ano dá E aqui pé de jaca não só todo ano dá Como a prova tá ali, gente, ó Tem lá tem Olha lá a prova, ela tá carregada, é. ó que beleza, ó É da dura ou da mole? Aí tem pé da jaca dura, da jaca mole Dos dois, né? E aqui vocês, é... Tem... Tem gado leiteiro? É, tem é, Estava mostrando lá, Madem, tem até refrigerador ah, lá, ó Tem lá, o. Tá vendo refrigerador lá, que beleza, ó Tem bastante. Vocês começam a tirar leite que horas? Começa às cinco e meia da manhã. Olha lá que beleza. Bom, como sempre, no campo é essa paz e agora é época de calor, e as cigarras estão todas nessa alegria toda. Nós temos um pé de flamboyão maravilhoso ali, ó. E mais lindo ainda é aquelas galinhas ali. Mais um, um vídeo para vocês. Bebedouro de gado. Essas banheiras aqui fizeram sucesso na roça, né? Hingá. Um pé de... engá? Ah, mas isso aí é uma qualidade de oh, pé. Esse aqui é o meu menino mais novo, ó. Pé de engá. Pena bom. que não tem fruto. Tem 18 anos. Tá e bem? pé tá de, de... manga. Fui lá no ângulo. E agora Rua aqui... Tamangaré. Rua Tamandaré. Rua Tamandaré. Nós temos aqui agora um pé de jabuticaba, como já passou o tempo de jabuticaba, então não tem mais. Outro pé, aliás, são pés antigos, pés velhos, por assim dizer, tem eu imagino que quando carrega, e até uma escadinha ali, não precisa dizer mais nada, né? Tem até casquinha, Dá para imaginar, parece cascas aqui no chão. Olha quanta casca. Com certeza, então, Deu muito jabuticaba. Vou continuar para cá para filmar para vocês algumas, alguns frutos da jaca, jaqueira, da jaqueira. Rama de mandioca, para quem não conhece. Olha gente, para a plantação de mandioca, as ramas de mandioca preparadas e separadas para esse fim. É maniva, certo? Chamado maniva. As manivas. E aqui, já para vocês alguns frutos da jaqueira, as nossas conhecidas jacas. E esse pé é antigo. E olha, eu vou te dizer mais uma coisa, tá? Nesse lugar que eu tô andando agora, é a primeira vez que eu tenho o privilégio de andar. Porque até então eu só passava ali mesmo na... na estrada, né? E eu tô achando que essa aqui é a jaca dura, Madre, pelo tamanho dela. essa aqui. Será que essa aí vem? Eu tô vendo que aquela ali é jaca dura. Estou achando que sim. Um de a Madalena andando por aqui me chamou galinha. a atenção. Olha que beleza. Tocando. E parecem gêmeas até. Olha que coisa mais linda. As duas ali, ó. Hum? Fingindo que não está vendo. Aí. Como pode, né, gente? Duas galinhas dividindo o mesmo ninho, né? Os animais é, muitas vezes isso aqui é do quê, será? É, amam um ao outro mais que o próprio ser humano. Não sei bem. Eu não sei. Eu acho que quem pode falar para nós: Cuidado com o escorpião. Quem pode falar para nós dessas duas peças é o próprio Edson. Né? Não sei para que serve. Se alguém souber é para que serve isso aqui. Sei que foi feito com muito carinho e acho que foi feito há muitos anos atrás. Aqui nós temos já. Eu não sei se dá para aproveitar, mas temos uma jaca. Eu acho até que dá para aproveitar essa jaca. Se ela caiu sozinha, tá boa para comer, né bem? não sei, porque ela tá parece que tá casqueta. Será? Não sei. Tem que partir pra ver. É, verdade. E. Putz. Mais jaca. Esses pés aqui, olha, eu calculo. Eu vou fazer 61. Eu calculo aí o que? Uns 70, 80 anos esses pés. E, e jaca porque trabalhava na roça e eles já tinham aqui nesses lugares. Vamos agora ali ver os gados. A porteira aqui está abandonada. Não é abandonada não, está é encostada. E aqui os gados. Que coisa mais linda. Ó. Essa aqui tem um chifre torto. Do lado de cá é de uma forma, do lado de, lá de outra forma. São animais bonitos, né? Bem cuidados. E a Madalena que gosta dessas coisas, a Madalena gosta muito disso. Gosta muito mesmo. o ropeira que Deus me deu é essa aí, ó. Por isso que a gente se dá bem, porque quando os dois gostam do mesmo assunto, aí a coisa vira, né? E ela gosta de carinha. Olha a máquina, ela quer passar... Bom, lá no horizonte é o Paraná, o estado do Paraná, mas até tá bem lá no horizonte mesmo. Estado do Paraná. Tá bom. Eu só vou virar para dizer para vocês, tá? Virando para cá no rumo desses... Nesse rumo aqui é o Mato Grosso. Nós estamos então no pontal do Paranapanema. Toda essa imensidão aqui, pasto, pasto, pasto, pasto e pasto. E para o nosso deleite, o João de Barro cantando com a sua amada, ok? E uma pequena jaquinha dá um contraste nesse tronco da jaqueira. Olha aqui, ela se formando, coisa mais aqui tá boa. Dessa aqui, e olha, eu vou dizer que tronco aí. Aqui a casquinha de uma cigarra. É ele, segura aí, mandei. Casca de uma cigarra, gente. Aqui, os bezerros estão separados Não, tá porque bem. já foram tirados o leite. Então, ele separa os bezerros, né? Olha o cocuruto desse aqui que chame, ó. O cocurutinho dele, ó. Olha lá, o cucurutinho dele. O tanque de água aqui, ó. A água deu... Hum, deu umas plantinhas essa ali. Essa água né? aqui deu.. É, tem peixe. Por isso que tem esse água pé aqui. Ó. Tem peixinho aqui dentro. Tem peixe aqui dentro. Um tanquezinho feito. Mas o gado bebe, né? Sabe? Bebe. Poxa, bebe. Peixes ali dentro. Eu acho que de água normal de amianto. E lá os gados na sombra. Muito bonito, né? não? Seu pai veio da Itália? Não, meu pai veio de Mogi Guaçu. Ah, então é. alguém alguém dos pináculos veio de lá? Veio da Itália, meu avô veio. Ah, o avô? É. O avô. Meus avós vieram lá. Deu, não, acho que meus bisavós vieram lá. Os bisavós, né? Mas eles eram da região ali de Mogiguaçu. Aquela região. Quando né? nós estamos lá perto é, hoje, né? é É. é, é né? É. de Minas ali. É, não está tão longe de Minas, gente Ali está perto de Andradas, naquela região ali, Mojimirim. Eles vieram, quando vieram, já compraram o pedaço de terra hein? Hoje, Sim, e. Foi. Ficaram se por aqui mesmo, se Sim. instalaram. Naquele tempo de derrubar as árvores para fazer as casas, né? Exato, claro, é. era tudo mata, aqui. Né? Tudo mata. É, o meu pai ajudou a cortar muita árvore, né? Aqui nessa região. E aqui se instalaram e aqui ficaram... O, o bom é que vocês não venderam, né? Não, não foi... Não pegou isso aqui... Que que reservar, né, e né? disse E de qualquer jeito. É. Né? Sabem, sabemos a, as mãos se plantaram. Lá, se você não sabe aí, se quiser gravar, aqui é tem uma plantadeira de mandioca. Ah, não, não conheço. É. Se você quiser depois filmar uma lavoura de mandioca, tem ali, Ah, sim, quero sim. É só você seguir ali você vai filmar uma lavoura de mandioca. Sim. Então essa aqui é, é uma... máquina. Ma daquela mandioca que faz fé, não é. é mandioca de comer, né? Mandioca, mandioca, mandioca brava Mandioca brava. Essa, essa aqui é não? Essa é a rama Então sim. essa, essa aqui, máquina aqui... É uma máquina moderna aqui, é uma máquina. Olha Aquela só. tem gato no trator. Ah, as ramas, é. aí ela abriu. Ah, abriu. As ramas é. vão aqui, ó. Ah, tô vendo lá um, no um lugarzinho. Ela fica. coloca ela aqui, ó. Assim. Aqui fica é. as ramas. O cara vai sentado ali. Sim. Ele vai colocando ela desse buraco aqui, ó. É. Inteiro, o jeito que tá lá. Vai colocando jeito lá. Ela vai descendo e embaixo tem uma, um negócio que vai cortando. Vai ah. cortando Ah, vai cortando e caindo lá dentro, ó. Vai cortando ali, Ó, vai caindo, cai né? naquele tá corredor contando. ali. Aí ela, ela já vai abrindo... Já vai abrindo o um suco. suco. É, é, a terra está prontinha, né? Gradeada, ah. fichambada. Aí, Aí ela solta o adubo e já solta a, a raminha de mandioca. Ah, então aquele recipiente é para adubo. adubo e aqui, para mandioca. É. O operador. Os então, operador, dois operadores. Ó, os dois operador que vai colocando, sempre aqui. Lá na frente é o trator. Vai é puxando. pelo trator. Entendi. Entende, entendeu? E você é da televisão? televisão fica onde será? Oi? Essa televisão eu conheço é um esse 44, ah não. Tô, é Paraná. É, Paraná, eu tô conf... É, é isso mesmo. É, é Paraná. Sabe por que eu estou falando? Porque eu estava em Minas Gerais e lá eles mexem com café. Hum. E eu vi alguma coisa de televisão, mas eu acho que estou enganado. Bom, então acabamos de conhecer junto uma máquina para plantar mandioca. mandioca. Máquina é moderna. Máquina. É das últimas que saiu agora. Tanto é que você não tem pelos pneus, né? É, Nova. Sim. Nova. Já foi usada quantas vezes? Essa máquina foi usada só aqui. É. Só. Foi aprovada? Foi aprovada. É. É, Edson, eu vou fazer uma pergunta para você. Aquilo que você souber responder, ótimo. Você falou que está plantando mandioca. Começaram agora, né? Na cultura da mandioca. E fala para gente aquilo que você sabe a respeito do que ela fornece, o que nós tiramos da mandioca, seja para o ser humano ou para o animal. Então, é, a mandioca é uma, uma cultura assim, uma cultura antiga, né? mas para nós aqui na região ela, ela é nova, está vindo com, com várias variedades né, de produção, porque hoje eu, muda muito o sistema de genética, por exemplo. Né? em variedade de semente, de rama, então a gente está começando agora né, no plantio, que é um pessoal que está dando suporte, que é um pessoal que veio do Paraná, o um pessoal ali de Sul Paulista, onde ele faz tempo que ele está no ramo, né? e a gente está aí, é um produto que está bem aceito no mercado, né, que é a, a fécula, o amido, onde faz o, aquela tapioca, né? Tapioca de mandioca. E vários outros produtos, né? Que, que são extraídos. Inclusive até o que sobra, né? Quando processa a mandioca, a casquinha da mandioca serve para a alimentação do gado. E, e a massa também depois de, de extrai toda a. A pureza da mandioca, o resto que sobra ainda sobra alimento para o gado. Então não perde nada. É, é, um, é uma, ótima, uma ótima cultura. É. Pode é. ser usada para adubo também? Ah, casca? Pode, mas é, é, é, é alimento. Serve é para é. confinamento de gado, né? Entendi. Quer dizer que é melhor alimentar o animal do que se preocupar com a terra, Exato. pelo que eu tô entendendo, né? Até o Hélio Portela, né, que é de Tarabai, ah. ele está montando uma fábrica de, de tapioca de batata doce, que é a única do Brasil. Olha, não me falar mesmo. Você falou para mim? Até a única no Brasil. É. Aqui, aqui é mesmo, na nossa estranho, cidade. Né? Aqui é, ele é de Tarabai, mas é, não, não deu certo aqui, a empresa abrir aqui, ele abriu no, no município de Anhumas. Ah, não é longe não. Não, é certo, é próximo. Problema. Mas é, é, é, uma, é uma empresa muito. Assim, inclusive ela não está ainda, a é, todo tá vapor, porque está esperando uma liberação da cetese, né? Sim. Mas a hora que tiver a vapor mesmo vai ser muito bom. Ah, interessante. Mais emprego para a região, mais é, recursos, né? mais arrecadação. Hoje eu cruzei com dois caminhões, emprego, né? dois caminhões carregados de batata doce. Então... É, você não sabia, coisa boa, né? que a gente pede para o nosso governante. O nosso governante é apoio político, né? Apoio às empresas. Porque Na hora que você falou foi para mas eu já calculei. Alguma é, algum benefício tem, né? Porque é que ele já tinha comprado uma propriedade lá. Ele. ele acho que a maior parte do, do que ele mexe está lá, né? Está lá, né? Então, deve ter tido algum incentivo maior lá. Né? É, porque ele vai ficar feliz com isso. Ótimo. Direto vai dar o que? Uns um sem empregos? Um, mais ou menos direto? Dá, né? Direto e indireto dá muito emprego. né Porque tem a caminhão rodando, né? Aí tem o um plantio, porque assim, ele tendo a, a própria batata para ele fornecer, né? Para ele manter a empresa dele, é muito bom. E a, aí no caso ele arrenda a terra? Arrenda também. Além da propriedade é, dele, ele te arrenda a renda também, né? Arrenda. É. Sempre alguém ganha e sempre ele ganha e assim vai tocando. Né? Estando aqui na, na propriedade do Spinaf, eu fui até ali ao fundo fazer umas fotos com a Madalena. Quando eu volto, olha quem que eu encontro. Esse Eu vou chamar de senhor, viu, meu companheiro? Porque hoje você já é um senhor. Na época nós éramos jovens, fomos criados juntos, mas hoje você já é um senhor, que também conhece a Madalena, conhece o meu cunhado e nós chamamos ele de sido risonho. Porque eu não lembro, se, eu não lembro de ver você um dia triste, eu não lembro. É. E ficou sido risonho, Cido risonho é esse que hoje ele trabalha aqui com o Edson, ajudando o Edson. Eu acho não é nem dizer trabalha com o Edson, ele é um da família, né? É um da família. É isso aí, é. É um é de, dentro de casa. É dentro de casa. E aí... Então, é, é interessante notar que é, Tarabai tem os um, um nomes estranhos né, de, de vila. Vila do Sapo, Rua do o quê, e ele mora na Rua do Cachorro-Quente. Então eu <risos> perguntei, por que Cachorro-Quente? Né? Eu sempre morei em Tarabai, né? pelo menos metade da minha vida morei em Tarabai, e não sabia por que chamava Rua do Cachorro-Quente. Então foi que ele não se explicou, e vai explicar agora de novo. Olha lá, Silvio, fala pra ah, lá, nós, porque eu não sabia. Há muitos anos atrás, né Quarenta 40 anos atrás mais ou menos, é, a cidade, as brigas, a maioria das brigas acontecia ali, naquele lugar. Aí quando a polícia vinha, o povo já falava, olha lá, é lá no Cachorro Quente a briga. Aí, colou o apelido e ficou na rua do Cachorro Quente, o o nome é Rua, as apelidas, só as do Olha lá, gente. E a rua da casa do, do é, é, é, é, é a rua que vai lá para casa, da, da casa ela, ela corta um pedaço e continua, né? Aquela uhum. fábrica que tem ali, né? Ah, ela continua? ela continua, até... Na fazenda? É. Natal, é na casa onde ela. não não? É é não. não, ela continuou lá pra cima. A casa do Rui é Zebrinho também. Ah, é verdade. Ah, então aquele é, pedaço é, que é, hoje... É do aquele pedaço é, que... é de Aquele pedaço é, que é cortou aquele pedaço da fazenda ali, do ah, barracão, e só que ela continuou pra cima como Rua Santa... Rua de referência aos que antigamente chamava Rua Santa Cecília. É. Olha ah, só! Não. Memória boa, hein, Zida? <risos> memória é boa né é. Ah, então bom fica é, registrado aqui então é gente que briga, né? é então, é é que coisa olha já que nós estamos nessa aqui tem uma cidade lá próxima da gente a gente, a gente mora em Limeira atualmente e tem uma cidade chamada Iracemápolis é e Palmas. essa cidade ela tem o um, um, um apelido de bate-pau por que bate-pau exatamente Edson por conta disso as pessoas ia para Casamento, pra festa, pra quermesse E as pessoas de fora, quando chegava lá, que arrumava briga, o que, que é, que usava como arma? Pedaço de pau. Que a gente chama como meio de cacete, né? Pegava um cacete e batia, batia, batia, batia feio. E por isso Iracemápolis é conhecido também por bater pau. Cacete armado. É outra. É, era cacete armado, porque por causa desse dinheiro. Então, as pessoas se armavam com cacete! Que coisa! Então Cido, olha, eu fiquei feliz com essa nessa declaração de que a rua do cachorro quente é por conta das brigas que tinha lá. Então você lembra disso? Eu já não lembro, né? Eu não lembro. Que coisa, né? tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Quando você veio pra cá? Só que eu sou nascido aqui e não sabia disso. O porquê do nome eu não sabia disso. Bom, pessoal, eu vou registrar agora pra vocês. Esse pé de tamarindo que Madalena chamava de pichilobi e a mãe dela não sabia o que vinha a ser isso. Esse aqui é o pé de tamarindo. E esse é bem antigo, hein? Gente, ah, estamos aqui debaixo de uns belos pés de manga. Olha só. Ali nós temos aquelas belíssimas mangas ali e felizmente por causa da amizade que nós temos ele nos autorizou a pegar mangas e levar pra gente tá ali Madalena vai bem joga esse pau ver se acerta alguma manga aí Oh, já acertou nenhuma lá, que beleza. Pegamos uma sacola ali. Tem uma manguinha aqui, ó. Bela manda. Por sinal, só que é pequena, né? Vocês estão escutando o cantar dos das maritacas, dos periquitos? Tem bastante aqui. Bastante mesmo. Agora é a época, né? Não. Acho que só foi aquela passar aqui. Você... Vamos ali. Vai lá você ah. agora, sirzinho. Manda. gente que beleza. Dois pés grandes de carambola. Quem conhece essa fruta sabe que ela é uma delícia. Porém, há um perigo, né? Uma observação. Pessoas que têm problemas renais é aconselhável não comer muito desse fruto. E aqui ao lado um pé de goiaba também bem antigo, viu? Bem velhinho também. Só pelo tronco a gente já sabe que é um, um, uma árvore antiga. E do lado ali uma riqueza, né? Nós temos inclusive um ali prema. Ali ó. O barrigão lindo dela. E aqui, molecadinho esperando, olha lá, separa, né, porque não pode deixar junto para mais tarde tirar leite. Então se ficar tudo ali junto, vai beber o leite, vai mamar. na hora que precisa do leite, a turminha aqui é de barriga cheia e o nosso produtor acaba ficando com a conta um pouco negativa, né, não negativa, né, é, a conta fica menor. Mas são garrotes bonitos, ó. Bonitos mesmo, olha ah, que lindo. Bem tratado, bem cuidado. Olha ah, que lindo isso aqui, ó. São curiosos, mas a ao mesmo tempo. Olha ah, que bonito isso aqui, ó. Né? A região aqui. É muito diferente da região de Minas Gerais, né? Vocês podem observar, ó. Que é mais plano, né? Olha lá. Quase não tem morros. O que tem muito aqui, gente. Muito mesmo são rios, viu? Porque lá, como eu já falei, ali fica o Paraná, o estado... Então tem muitos afluentes do rio que vai margiando o estado, né? Que é o rio Paranapanema. Muito eucalipto, muito mesmo. Muito gado. Estou a quilômetro quilômetros deles né? e aqui está o nosso precioso carro que Deus tem nos dado, que temos conduzido a tantos lugares maravilhosos esse fiozinho aqui gente, tem sido uma benção na nossa vida registrar porque um dia ele vai embora eu vou trocá-lo e quero uma lembrança muito boa viu gente doce